Ooh. <laughs> oh. <Ooh. laughs> what is going on crack addicts welcome back to the channel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 quando a Yasanda ela, ela começa a dar um pouco diagonal pra esquerda <risos> Olha como eles são apontadinhos para dentro Então, é, e essa perna aqui dela, tá um pouquinho mais flexionada E essa tá um pouquinho mais esticada Iaz, joga o cabelo para trás Olhando assim de frente, a gente vê um ombro um pouquinho mais alto que o outro Mas nada muito absurdo E esse ombro é um pouquinho mais girado aqui, ó Legal que você joga o cabelo lá pro outro lado, perfeito, pode olhar pra frente, começando a jogar um pouquinho, e ela tem essa, como se fosse uma lordose, não vou falar que é uma hiperlordose, porque não chega a ser tanta, um pouco projetada pra frente, então a gente vai tentar dar essa reequilibrada, vira de frente, de de cada que é a outra, né? o, essa parte aqui mais estente, quando eu venho aqui na linha glútea, a gente vê que o lado direito um pouquinho mais alto. Você vai para o um lado para mim. Ótimo. E você vai para o outro agora. Tá legal. Volta pro centro. Tá. Cheguei a incomodar algum desses movimentos? Uhum, Qual todos, incom... todos... <risos> Tá legal. O bicho está travado. Esqueci lado da. Um pouquinho mais mais. Direito. Uhum. a para fazer esse movimento de cima? Não, muito. Não. Mais uma rotação é, e a é lateral. Assim. E o que te pega mais um pouquinho lado direito. Sim. Fechou. Leg check. Né? Pra ver se ela tem uma diferença. Um pouquinho, o lado direito um pouco mais curto. E quando eu faço esse movimento, ela tem que ter uma boa flexibilidade. Você falou que você fez balé, Ias? Yes. O que, que você fez? Fiz balé, ginástica é artística. Parte do saco da Ias. Yes. que quadril. incomoda? Ias yes. chega a incomodar mais um lado do que o outro? Ah que o direito direito um pouquinho mais é subindo aqui só vendo o movimento perfeito a gente vai Vou Pedir pedi pra você respirar bem fundo e soltar bem o corpo Isso tá adoro isso. Foi tranquilo? Uhum. Legal. Vou pedir para você abaixar, virar um pouquinho de barriga para baixo, a gente vai retestar. Ótimo. Perfeito. Vou verificar aqui de novo. Ótimo. Vou fazer mais duas vezes, tá? E yes. é. sinto um pouco mais um movimento mais fluido nessa região tudo bem? tá pode soltar bem um pouco aqui. isso <risos> ótimo garota ah, perfeito perfeito? legal uh. barriga pra baixo desce, por favor de novo nossa senhora estralou todos os ossos essa foi mais profundinho né quando eu verifico aqui, ó, a altura das pernas alinhadíssimo perfeito, foi um excelente ajuste certeza só de mexendo e o movimento do quadril ó, mais soltinho tem até mais movimento também verificar essa região eu vejo que a região torácica da IAS é bem sensível é um pouquinho mais projetada né pessoal, alto Uh, garota! Uhum. Ótimo! Uhum. Eu sinto até quando ela respira fluir melhor aqui. Ó, deixa eu ver, Movimentando um pouco melhor. E um pouquinho mais para baixo, vamos, por favor. Ótimo! Uhum. Tudo bem aqui, Enzo? Uhum. Sol. Vai soltar bem o ar. Deixa eu incomodar aqui? Yes. Uhum. Mais aqui. Esse lado. Ou mais aqui? Esquerdo. Mais esquerdo. Uhum. E esse de cima? Direito, acho. Direito mais. Vou ajustar esse daqui. Incomoda um pouquinho? Uhum. Mas dá pra aguentar um pouquinho? Dá. Tá? Uhum. Ótimo ajuste. Vega pra cima aí, yes, por favor. Veio protegendo aqui, só pra não mexer no pescoço Que ela tem medo do pescoço <risos> Uso, é muito aí. Aqui um pouco sensível, né? Uhum. Bem tensa essa região Nossa, é muito aí Mais aqui? Ou mais aqui? Os dois Os dois lados? Vou fazer só um movimento De rotação pra gente ver onde tá um pouquinho mais limitado Thaís. Tá isso? Quando eu faço o passivo É mais tra tranquilo Quando ela fez ela mesma de pé Ela sentiu um incômodo Aqui. Incomoda mais uhum. aqui? Sim. Aqui mais. É. Bem nesse segmento superior dela. Pode relaxar, hein? Hum, travadinho, travadinho. Essa região.. Tem cabelo, né? Essa região aqui. Ela vai me bater? Uhum. Ela vai me bater. Dolorido, não é isso? Uhum. E soltar E eu vou pedir pra você ir tentando relaxar essa musculatura no meu dedo Eu sei que é difícil Mas você vai respirar me soltar Mas tenta reparar se vai diminuindo a dor do começo do que tá pra agora Aos pouquinhos a gente vai começar respirando tá Ela irradia, tipo uma dor de cabeça é, é aqui que tá o seu... O seu... A sou problema mesmo. Muitas vezes você de casa está tendo dores de cabeça e o problema está no pescoço. Olha que gostosinho. A Ias está amando isso aqui. <risos> Mas é uma dor do bem. Olha só... como o trapézio como trapézio Nossa, tá indo pega. para as costas. Olha. Nossa. Ai, ai. Isso aqui, ó Vou pegar mais um pouquinho de creme a gente vai soltar um pouquinho aqui tá lado. Hoje a gente vai indo de leves, tá? Eu sei que Aham. primeira sessão da Ias. A gente vai fazendo por partes, mas ali e o Gui toparam começar a se cuidar. Os dois lados, as uhum. Bem ruimzinho. A mocinha é fofinha, mas tá. Nossa. Tá nervosa a bicha aqui. <risos> <Ai>. <risos> Meu Deus. Nossa. Ao invés de eu puxar agora, eu vou empurrar a vértebra dela para ver se a gente consegue mexer para onde eu quero Eu tava ajustando eu vou pegar a vértebra um pouco mais junto inferior que eu tava pegando Pode soltar a cabeça aí, isso Arra. Foi bom, foi bom, aprovado Você viu quanto tava bloqueado isso uhum. Foi em bloco ainda, foram duas vértebras que se moveram juntas mas você viu como é importante a gente ir indo aos poucos, respeitando uhum. o corpo, soltando, ajustando. Esse é um cuidado muito específico que a gente tem que ter e que a gente só consegue com aquilo mesmo. Então sempre veja se o profissional ele é formado numa universidade, se ele realmente treinou o suficiente para conseguir realizar esses ajustes, porque pode realmente machucar ao invés de consertar ou arrumar, que é o nosso intuito aqui. Até mudou no sol, tudo Diferente de tocar yes. Uhum. Eu acho que tem mais uma vértebra aqui embaixo. Só por hoje, né? É diferente eu pressionar aqui e pressionar aqui? É, o esquerdo dói é mais. Dói mais. Nossa, vai muito pras costas essa uhum. parte. O que, que te incomoda mais? Aqui ou aqui? Esse vai pras costas. Esse aqui vai pras costas. Mas esse dói também. Esse dói também. Aqui pega, uhum. e aqui? Menos. Menos. aqui mais. Uhum. Uhum. Consegui mexer. Vou